Fala galera, aqui quem fala é o bombits começando mais um vídeo no canal e hoje nós vamos testar a nova atualização do Saturn, o Saturn 2, que é o saturador e distorção da FabFilter, lançou uma nova versão com algumas novidades bem legais e nós vamos testar no 808, numa melodia e numa voz. Então, galera, já deixa o seu like, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E eu indico a todos que estão vendo esse vídeo a usar um fone de ouvido ou escutar nos monitores de áudio para poder escutar com maiores detalhes essa ferramenta muito poderosa. Bom, galera, então vamos começar aqui na nossa linha de 808. Acredito que a primeira coisa que mudou assim de cara é o design. Ele tinha outra cor e também esses nobzinhos aqui, eu vi que eles mudaram também um pouco o design. Mas tem coisas muito legais, tem distorções novas, esse Amp eu não lembro de ver tantas coisas assim, ó. American plex Amp, ó, nosso 808 desligado, agora vamos aumentar o nosso drive Muito legal né galera, e se você quiser criar bandas diferentes com distorções diferentes Você pode ainda fazer um cross entre eles, escolher aqui qual é a curvatura da divisão das frequências né, que você quer fazer E elas são bandas independentes onde você pode botar, sei lá, vou botar nesse aqui, esse aqui vou aumentar muito o level Enquanto essa aqui é a outra <tos> Bagulho de doido, uma ferramenta muito poderosa galera e como vocês puderam ver, tem vários tipos novos aqui de saturação e distorção. Esse de Amp eu gostei bastante, que eu dei uma brincada antes. Tem Transformer e tudo mais. Vamos passar para o nosso próximo. Vamos aqui na melodia. Aqui na melodia, galera, eu vou botar uma saturação. Agora a gente pode é, colocar só Tipo, como um controlador x Que vocês estão vendo aqui Basta tá vir nesse botão vocês vão conseguir fazer isso Tem um que é muito legal Que eu mexi mais cedo Acho que foi esse envelope generator que, Nossa, olha só o que ele faz Eu, eu, eu vou ligar ele aqui com o driver acho. Vou botar no ganho também, ó. Criar uma coisa nova, vou abaixar aí. E nele aqui você pode ó, mexer no um envelope shape você coloca em algum tipo de parâmetro para ser tipo um. É como se fosse uma automação para algum dos seus parâmetros que você coloca. E tem várias coisas que você pode explorar aqui. Eu achei isso sensacional, galera. Ó, como vocês podem ver, esse azul representa aquilo que ele tá fazendo, ó. O level dele aumentando. Isso é muito parecido com o que o Serum tem, né, galera. Que ele já tem meio que algo assim. Que ele funciona dessa forma. Lembrou bastante aí essa função que o Serum tem também. O VST e tudo mais. Vocês podem colocar um mid-source também, o que é bastante legal. Vocês podem escolher alguma coisa da controladora de vocês e ligar, é, colocar com source, com número. Isso vocês têm que ler em manual e tudo mais. Mas, nossa, demais, galera. Eu achei demais, demais, demais. É, são muitas novidades. Isso aqui é relativamente novo para mim. É, não conhecia tão bem tem um envelope esse aqui também ó que você pode criar se você clicar você vê eles com mais detalhes tudo e é isso bom vou testar agora numa voz vamos tentar fazer uma bagunça aqui numa voz com o Saturne dando mais uma testada mesmo para ver o que vocês acham vamos mutar aqui eu usei a voz do meu amigo Frost que eu produzi uma música e vamos ver você vai me jogar... Safada rebola pro Frost, vem Vem jogando a bunda que eu jogo malote Água de bandido tu gosta, né? Vem o lado da sul se envolver na norte Sabe que minha Gosto tropa muito tá muito forte, bem. vem Gostou bem. da corrente, deixou no teu porte o Pescoço dourado não tá Existindo. no meu bolso Minha pele preta combina com ouro Safada rebola pro Frost, véi. vem, vem jogar na bunda que eu jogo malote e é. água de bandido tu gosta, né? Vem bunda, lote, bandido, não, gosta, entendi, né? É. Veio lá lado da Supra se envolver na Norte, sabe que minha tropa tá forte, vem, gostou da corrente, deixou no teu porte, pescoço dourado, matando no meu bolso, nada no combina com o pô. Safada rebola pro Frost, vem, vem jogar na bunda que eu jogo malote e água de bandido tu gosta, né? Vem lá lado da Supra se envolver na Norte, sabe que minha tropa tá forte, vem, gostou da corrente, deixou no teu porte. A voz do Frost, ela é. Ela Safa. tem bastante médios graves e tudo mais. Eu gosto sempre de dar um up nos agudos, então aqui no agudo eu vou saturar bem forte, tipo... Safada rebola pro Frost, véi. Vem jogar aqui... na mula que eu jogo malote de água de bandido, tu gosta, né? Veio é, lá da sua se envolvendo a norte, sabe que minha tropa tá forte, véi. Gostou da corrente, deixou no teu porte, pescoço dourado, não tá no meu bolso. Minha pele preta combina com ouro. Bom, galera, a gente pode brincar muito. Vamos ver esse Transformer aqui. Safada rebola pro Frost, vem. Vem jogando a bunda que eu jogo malote. Água de bandido, tu gosta, né? Veio lá da Supra se envolver na morte. Sabe que minha tropa tá forte, vem. Gostou da corrente, deixou no teu porte. Pescoço dourado, não tá no meu berço. Minha pele preta combina com ouro. Safada rebola pro Frost, vem. Vem jogando a bunda que eu jogo... E aqui a gente pode mexer no panorama também do Drive. Safada rebola pro Frost, vem. Vem jogando na bunda que eu jogo malote. Água de bandido, tu gosta... Louco. Na norte, sabe que tipo, me... se você quiser você pode fazer ó eu vou botar o drive pra cá nesse e nesse aqui eu vou ligar eu vou botar um vou botar um fx um recif safada e vou botar aqui ó safada reabanda pro frost vem vem jogando a bunda que eu jogo malote de água de bandido tu gosta né? meio bizarro né porque isso aqui é mais um efeito, vou botar então aqui um tape, clean tape, e esse aqui tá qual? O Arm Transformer. Safada rebola pro Frost, vem, vem jogando a bunda que eu jogo malote e de água de bandido tu gosta, né? Veio lá da Supra se envolver na Norte, sabe que minha tropa tá forte, véi. Isso eu achei muito doido, galera. Muito doido, eu curti muito. É uma ferramenta muito poderosa o Fab Filter Saturn 2, que tem aqui, ó, vocês podem botar efeitos low-fi é, tem efeitos mesmo pra vocês Usar, ó. filtro tremolo thing ó, que, Nossa, olha isso, cara Com tudo isso aqui, vocês podem criar botões Dry et Esses negócios de modulação foram as coisas que mais mudaram ó. Safada rebola Pro Frost, véio. vem, jogando a bunda Que eu jogo malote e de água de... Isso aqui das modulações foi demais, galera É a grande novidade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 safada rebola pro frost vem vem jogando a bunda que eu jogo malote e água de bandido tu gosta né veio lá da supra se envolver na norte sabe que minha tropa tá forte vem gostou da corrente deixando teu Nossa, porte pescoço dourado muito. não tá no meu bolso oh, minha voz. pele preta combina com ouro sem safada rebola pro frost oh. vem vem jogando a bunda que eu jogo malote e água de bandido tu gosta né Nossa. veio lá da supra se envolver na... esse plugin é muito bom galera muito bom um dos melhores plugins aí de saturação e distorção. E cara, essa atualização deixou ele demais. Ele já era muito bom, eles melhoraram o que era o melhor de todo. para mim, esse daqui é um dos melhores saturadores aí que tem. Distorção também. Eu gosto bastante do da Soundtoys, Toys, é o que eu mais uso. Mas esse aqui vai entrar para minha lista de comprar no futuro. Se vocês quiserem, vocês podem baixar durante 30 dias no site da FabFilter. É, o teste E o teste deles de 30 dias É sem caô, galera Eu vou estar tá deixando o link na descrição do vídeo Vocês baixam lá, vocês podem usar durante 30 dias Livremente, botar nos projetos é, salvar o projeto com esse plugin Vocês podem renderizar com isso O plugin não muta depois de um tempo Que nem tem vários testes aí Trials que fazem isso Esse não, esse você usa durante 30 dias à vontade, e eu gostei muito E com certeza eu vou estar usando nos meus projetos Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então, até a próxima!